Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Assim anunciou Lavazier na lei de conservação das massas. Cara, a aula de hoje é importantíssima para você cair dentro firme do cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico nada mais é do que a consequência direta das leis de conservação das massas. Às vezes você faz uma questão de estequiometria e nem se liga, mas está usando as leis de Lavazier e de Proust. Beleza? Então, a aula de hoje, leis ponderais. Solta a vinheta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 Fala galera, por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Mostrão da Química, com mais uma dica Enem pra você. Se liga só, na dica de hoje eu vou falar sobre estequiometria simples. Se liga nesses quatro passos aqui, que são os quatro passos básicos que você vai ter que seguir para quebrar qualquer questão de cálculo estequiométrico. Vamos lá! Então o lance é o seguinte: estequiometria simples é é um, um tipo de problema menos elaborado. Vai ser um comando, uma ação que você vai ter que tomar, acabou. Não tem que te contar rendimento, não tem que te contar pureza, nada do tipo. Beleza? Então você vai ter que se ligar nessas quatro etapas aqui. Primeiro, balanceamento da equação. Você tem sempre que verificar se a equação química está balanceada. E aí, para balancear, você usa o método das tentativas, lembra? Daquela ordem macho? Primeiro, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Claro, isso é uma sugestão. Para você fazer seu balanceamento mais rápido. Beleza. Fez o balanceamento, parte para as grandezas que você vai usar. Você não vai sair calculando massa molar de todo mundo. Você não vai sair determinando volume molar de todo mundo. Não precisa. Marca primeiro quem é que você quer trabalhar, quais são os compostos químicos da equação que você quer trabalhar. Depois explicita, deixa explícita as proporções entre eles. Se é de 1 para 1, de 2 para 3, de 4 para 7. Você vai explicitar as proporções entre esses compostos. Beleza, explicitou? Aí você vai para o último passo, que é o estéquio, que é você metendo bronca no cálculo para fechar a questão. Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, eu coloquei aqui um pequeno problema para fazer junto com vocês, que é o seguinte, eu tenho uma massa de amônia produzida de 340 gramas. E aí eu quero saber qual é o volume de nitrogênio medido na CNTP que foi consumido para formar essa massa de NH3. Tudo bem? Beleza. Então, é o seguinte. Primeira coisa é verificar se a equação química está balanceada. Eu tenho dois nitrogênios aqui e um só do lado de cá. Vou colocar um dois na frente da amônia, beleza? Agora eu tenho seis hidrogênios aqui e do outro lado eu tenho só dois. Vou colocar um três aqui na frente. Seis hidrogênios, seis hidrogênios. Equação química balanceada. Já conferi o balanceamento, tudo bem? Beleza. Depois, as grandezas. Como assim as grandezas mostram? Ó, o primeiro foi o balanceamento que eu fiz aqui. Vou colocar aqui primeiro o balanceamento. Depois, as grandezas, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar o nitrogênio? Vou. O nitrogênio, deixa eu chegar esses dois para cá, o nitrogênio eu vou usar em volume nas CNTP. Beleza? Já destaquei aqui embaixo. O hidrogênio, eu vou precisar dele? Não, não vai, cara. Você não tem que fazer nada com, nitro, com o hidrogênio aqui. Então, o hidrogênio a gente deixa quieto, não vou usar ele para nada. Beleza. E aí eu quero saber aqui qual o volume nas CNTP de nitrogênio que vai ser utilizado para podermos formar 340 gramas de NH3. Grama é unidade de que, galera? Massa, tudo bem? Então eu explicitei aqui nitrogênio em volume nas CNTP e amônia em massa. Beleza. Bom, o segundo passo já foi. Qual é o terceiro? Vou botar aqui segundo, já foi. Terceiro passo, a proporção estequiométrica entre eles. Um, vou colocar aqui ó, três proporção. Vamos lá. Que proporção é essa, galera? Essa proporção é a proporção estequiométrica que você tem entre esses dois compostos, que é de 1 um mol de nitrogênio para cada 2 mols de amônia formada. Foi ou não foi? A proporção é de 1 um para 2. Se a proporção é de 1 um para 2, o que a gente vai fazer aqui? A cada 1 um mol de N2, eu produzo 2 mols de... NH3, beleza? Só que esse 1 mol de N2 eu vou explicitar em volume e os 2 mols de NH3 em massa, tudo bem? Então o terceiro passo aqui da nossa resolução está feito. Qual é o quarto e último passo? É a estequiometria. Eu botei só estec aqui só para abreviar. Galera, o que é estec? Você vai reescrever essa proporção aqui, só que utilizando essas unidades adequadas. Então eu vou reescrever. 1 um mol de nitrogênio em volume e 2 mol de NH3 em massa. Viu massa na parada? Você precisa do quê? Da massa molar. E eu já coloquei aqui a massa molar para você, 17 gramas por mol. Ah, monstro, não tem que multiplicar por 2 não? Calma, eu vou multiplicar, fica tranquilo. Então eu vou pegar aqui essa proporção e vou reescrever nas unidades adequadas. O que eu estou fazendo aqui? O quarto passo a estéquio. Beleza? Então, escrever o que você está fazendo realmente faz a diferença. Então, vou reescrever aqui vou fazer estequio. 1 um mol de nitrogênio em volume. 1 um mol de N2 em volume, você sabe que 1 um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros nas CNTP. Então, a cada 1 um mol de nitrogênio em volume, 22,4 litros de nitrogênio, eu consigo sintetizar 2 mols de amônia em massa, 2 vezes 17 gramas, de NH3. Pronto. Reescrevi as duas primeiras linhas. A primeira linha é sempre o que você consegue extrair da equação química. E a segunda linha é o que resolve o seu problema. E aí, qual é a pergunta? Qual é o volume de nitrogênio formado? Então, o volume vem aqui embaixo, certo? A partir de 340 gramas de NH3. Ou melhor, qual é o volume de nitrogênio consumido para a gente poder formar 340 gramas de NH3. Aí... No automático, o que você faria? né? 340 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 17. Cara, se liga só, quando você aprendeu regra de 3, você aprendeu essa matéria aqui com o nome de razão e proporção, certo? Então, em toda e qualquer regra de 3, sempre tem uma razão, sempre tem uma proporção que vai regular a sua regra de 3, que vai governar isso aqui. Beleza. Vê se você consegue perceber aqui comigo, ó, 2 vezes 17, isso aqui é equivalente a 34. Epa! Filhão, se liga, daqui pra cá... Para 34 virar 340, você multiplicou por quanto? Por 10. Hum. Então, se eu multipliquei de 10 daqui de cima para cá, se eu multipliquei por 10 de cima para baixo, eu vou multiplicar por 10 aqui também e vou achar meu resultado final. certo. Sim, pode fazer a multiplicação cruzada, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, x aqui é igual a quanto? 224 litros de nitrogênio, então o volume consumido de nitrogênio medido na CNTP é de 224. Quais são os dois pontos cruciais que você precisa entender aqui? Primeiro, olha o que eu fiz aqui. A primeira, o primeiro vício que eu quero que você pegue é esse vício meu, estudando, seja resolvendo uma questão para um aluno meu, eu sempre resolvo questão de tecometria assim, ó. Escrevendo o que eu tô fazendo. Isso é importante, cara. Não é você sair fazendo um monte de regras de três, é adoidado, que aí você vai acabar se confundindo. Então, primeiro, você tem que saber o que você tá fazendo. E segundo, a segunda dica que eu te dou aqui é você sempre buscar essa proporção aqui. Você sempre tentar encontrar a conta mais rápida, a maneira mais rápida de você resolver sua questão. Então, ó, primeiro organização, escreva seus passos, nada de ficar fazendo regras de três assim, ó. Ah, 22,4 para 34 e X para 340, escreve, demora um pouquinho mais, demora, mas é mais garantido de que você realmente vá acertar a sua questão, e aí, o tempo que você gastou escrevendo, você economiza na proporção, tudo bem? Tranquilo? Vou dar espaço para você tirar o seu print, Printa aí, printou, beleza? Então não se esqueça, você tem realmente que saber